Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos falar do nosso módulo 3. No módulo 3, nós vamos discutir as redes de colaboração, desenvolvimento da criatividade e o protagonismo docente. É, o módulo 3 e o módulo 4 têm uma relação bem próximas, uma vez que eles estão inscritos também é, como prerrogativas na BNC Formação e na Base Nacional Comum Curricular. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar com algumas discussões sobre a unidade 1, que trabalha com espaços e rede de colaboração e criatividade, e a unidade 2, que fala especificamente com o protagonismo docente. Bom, então vamos lá. Nessa discussão sobre os espaços e redes de colaboração e criatividade, é importante a gente pensar como você é, se constrói ou pensou ou projetou é, a sua ação em ser um educador como um cidadão digital. Já pensou sobre isso? Então, veja que, num projeto de vida, atrela-se também o uso das tecnologias e as redes de colaboração e criatividade. Não necessariamente apenas as tecnologias, mas elas têm nos ajudado de sobremaneira. Então, pensando... É, neste sentido do educador como cidadão digital, a gente tem que pensar que a escola sofre uh, modificações, como diz o, uh, o Antônio Novo, né? a metamorfose da escola. Então, se a escola tem essas modificações, por que, que eu não vou modificar também o meu processo de trabalho? E aí eu já começo a apresentar para vocês algumas possibilidades nessas discussões para construir os projetos de vida, para planejar projetos de vida e atrelar com os elementos das redes de colaboração e criatividade na formação. É, então, alguns exemplos que, que eu trago para vocês das tecnologias e, ou das plataformas digitais né, são os museus virtuais. É, nós temos hoje uma gama de museus virtuais e isso nos contribui a, de sobremaneira para executar o nosso trabalho. Você pode visitar com grupos, você pode fazer um planejamento individual, você tem, inclusive, setor educativo de museus, que é uma prerrogativa da maioria dos museus. Então, isso contribui para você trabalhar projetos colaborativos e também projetos de vida que sejam integradores, ou seja, que sejam coletivos, desenvolvidos né, por mais de uma pessoa. É, um outro exemplo, é, que é o Minecraft, que é um jogo né, vou explicar um pouquinho melhor ele depois uh, a hora do código para educadores também é acesso livre o Moodle não é que eu já falei um pouco antes para vocês os recursos educacionais digitais e a base nacional comum curricular bom é, eu apresentei aqui um pouco do que que é o museu virtual mas não apresentei o que são os recursos educacionais digitais Nesse, eh, eu deixei aqui, a, a plataforma, não é? É uma plataforma em que você tem inúmeros trabalhos, eh, inclusive planejamentos de projetos de vida, planejamentos já executados, eh, materiais eh, didáticos, vídeos, eh, que podem ser utilizados, está né, aberto a todas e todos, para a formação eh, de seus planejamentos. Então, se você pode é, construir algo dentro da sua realidade, do seu universo, não é, de trabalho, mas pensando também é, em algo que já foi projetado por alguém e que tá, já teve resultados, não é? Bom, a Base Nacional é, Comum Curricular é, foi aprovada em 2017, é, segue então a maioria das orientações curriculares do estado nós vamos falar muito dela no, no módulo 4 não vou me adentrar muito aqui mas ela tem muito desses aportes do projeto de vida então é preciso conhecer bem o que ela coloca para também construir os nossos planejamentos não é é o Minecraft como eu falei antes é um jogo que principalmente é muito usado por jovens Uh, no ensino fundamental 1 e 2, nós temos muitos usos deles. Há muitos outros, não é? Mas, é, nesse momento, nós trabalhamos mais com esse, porque foi é, muito utilizado é, por nós é, com é, estudantes é, do curso de matemática, a partir da aprendizagem da geometria. E a Hora do Código é, para Educadores, que é um site, que é o code.org, em que também tem um número enorme de cursos gratuitos, em que você pode trabalhar com é, essa criação de jogos, ou adaptar, ou é, buscar aplicativos e sites que possibilitam também a sua ação é, é, de projeto de vida e construção desse seu planejamento. E por que nós estamos falando desses é, elementos? Porque esses elementos é, tecnológicos e de outras particularidades é, metodológicas podem fundamentar muitas redes de colaboração é, nos seus projetos de vida. Você pode trabalhar de forma interdisciplinar e transdisciplinar, que é uma das prerrogativas dentro do projeto de vida e da BNCC, para relacionar com outros profissionais que estão é, no ambiente escolar ou em outros processos escolares, e também para formar isso com os estudantes. É, já visto que a maioria dos estudantes tem familiaridade não é, com esses objetos. Não é? Bom, é, vencida essa discussão, nós passamos à unidade 2, que fala sobre o protagonismo docente. O protagonismo é um termo muito utilizado é, no, na BNCC, né, no documento da BNCC e também uh, no documento do projeto de vida. E por que, que essa ideia de protagonismo, tanto protagonismo docente quanto protagonismo é, juvenil, é um elemento extremamente é, reiterado nesses documentos? Porque fica é, a cargo de cada um de nós essa ideia de construir o seu olhar sobre aquilo que está fazendo. Então, não é um protagonismo em que eu serei a expoente sozinha. Não. Mas é perceber, em primeiro lugar, é, como eu estou me relacionando com os outros. Então, é... Um olhar pedagógico também, em que o professor busca o um aperfeiçoamento tanto de si mesmo eh, quanto dos outros, não é? nessa ideia de construir um trabalho coletivo. Eh, em segundo lugar, um conhecimento e uma compreensão de si mesmo, em que o professor tem uma imagem equilibrada e de uma autorrealização de si próprio. Então, construir essa valorização enquanto um projeto de si. Em terceiro lugar, um desenvolvimento cognitivo, ou seja, a aquisição de conhecimentos e a busca pela qualificação, algo que é correntemente buscado por profissionais de todas as áreas. E a quarta dimensão, que é o desenvolvimento teórico, ou seja, uma reflexão do professor, da professora, sobre a sua prática docente. Não é? E aí, para que esta reflexão seja possível, na nossa prática docente, eu trouxe uma contribuição do Antônio Nova, em que ele traz três aspectos fundamentais. Primeiro, uma organização do trabalho, a ideia de que a gente tenha que adotar medidas ou formas, não é? Inovadoras de trabalho, desenvolvendo práticas pedagógicas diferenciadas, ou seja, redefinindo os espaços e tempos letivos, reconstruindo, inclusive, o nosso currículo. É? numa nova relação com o lugar da escola, entre aspas, considerando como uma, entre aspas, peça do espaço plural e do espaço cultural em que eu estou envolvendo, né? em que a minha parte ativa tem uma relação muito forte para educar e formar outras pessoas e aquisições de conhecimento. E, em terceiro lugar, essa urgência de romper com as concepções excessivamente, abre aspas, clássicas do conhecimento, abrindo o currículo à contemporaneidade e favorecendo a reflexão crítica não é, sobre o próprio saber, porque envolve aquilo que estamos falando desde o início é, dessa aula. Então, esse processo se dá quando eu assumo este protagonismo, porque... O que é um protagonista? Um cidadão protagonista ele é um sujeito que se engaja de maneira ativa numa coletividade, ele é um ser que deve fazer escolhas das quais depende o futuro de todos nós, que deve levar em conta a existência, os interesses, as opiniões dos seus alunos, considerando os recursos, os condicionantes do ambiente, assumir as suas responsabilidades, enfrentar as consequências dessas, desse seu processo de responsabilidade. E é uma pessoa que está sempre pensando nessa articulação, do que que meu interesse pessoal, que é legítimo, que é valorizado por mim, pode também passar aos demais, contribuir de forma maior com o ambiente em que eu trabalho, com as pessoas com quem eu atuo e com, obviamente, toda a sociedade. Então, o protagonismo é uma participação que também gera autonomia, ele gera autoconfiança, autodeterminação, não só no professor, na professora, mas também no estudante, porque você permite que esse sujeito se empodere, que ele se sinta sujeito da ação da aprendizagem, não é? E aí, neste sentido, a ideia de pensar todo o universo eh, das redes de colaboração se dá em torno do protagonismo. Então, quando eh, você fundamenta o exercício do protagonismo atrelado às redes de colaboração que estão né, fundamentadas na BNCC, e também na construção do projeto de vida, nós temos uh, essa ideia mais coletiva do que são as redes de colaboração. E uh, é algo que está inscrito e uh, determinado na Base Nacional Comum Curricular, que é o que nós vamos falar no módulo 4, né? Vamos é, aprofundar um pouco melhor no módulo 4. Então, neste sentido, é pensar que o protagonismo, ele é um dos elementos pertinentes à relação dessas redes de formação e identidade do professor, que vai, com certeza, criar novas é, relações com as pessoas com as quais ele está lidando no espaço educativo. Bom, é isso por hoje, obrigada e até a próxima.